A Bruxa. Vamos falar da Bruxa? Pode ver que não tem spoiler, tá? A Bruxa foi vendida como um filme de terror. O problema é que hoje em dia a gente vê, muita gente pelo menos, vê terror como um filme que dá susto. E A Bruxa não é bem isso. Ele é um filme que vai te assustar muito pouco. Mas é um filme que pode te, te aterrorizar se você perceber que o grande lance dele é você se colocar... Na vida das pessoas no século XVI. Se você tiver uma ideia de como é que estava o nosso conhecimento no século XVI, científico, moral, etc., fica mais legal ainda. E fica legal também você saber que aquilo ali que você vê no filme é bem próximo do real que as pessoas viviam na época. Não que existissem bruxas mágicas e também não gosto de dizer que o filme tem bruxas mágicas. É meio difícil você definir isso. Só vendo o filme para você saber. A questão é que quase todas as falas do filme são tiradas de processos de bruxaria da época. As pessoas realmente achavam que aquilo era real. Imagina você, uma pessoa do século XVI, presa em cidades já na Europa, de repente fora do mundo natural, afastada do mundo natural, e de repente você se joga, ou é jogado, você vai vir assistindo o filme, a beira, bem na fronteira, de, dessa vastidão que é o mundo natural. Perplexidade, é a primeira coisa que você sente ao ver esse filme. Logo no comecinho do filme, os primeiros 10, 15 minutos de filme, você já é colocada de frente para isso. O desenvolvimento dos personagens é bem interessante também, o mergulho na rotina daquelas pessoas também é bem interessante, e isso já basta, se você conseguir entrar nesse espírito, e ver filmes significa entrar no espírito daquele filme, você não vai ver o filme que você quer ver, você vai ver o filme que o cara quer mostrar, óbvio, senão você vai se decepcionar toda vez que o cara quiser mostrar uma coisa que você não quer ver, sabe o lance de bolha, né? Então... Você tem que, quando você vai ao cinema, você decide se você vai para sair da tua bolha ou se você vai para entrar na bolha do cara. Esse filme é para você entrar na bolha dos outros, ok? E você vai se aterrorizar com certeza. Eu, no caso, até fiquei um pouco aliviado, mas eu tenho um ponto de vista, uma forma de ver o um mundo um pouco diferente da média e é bem capaz de não ser assim para você o final do filme assiste lá e depois me conta nos comentários mas é, é, é assista outra coisa que você pode é, tirar do filme é essa reflexão sobre como a gente mudou nesses últimos 400 anos 1600 e pouquinho a gente está quase aí em 2050 né é falta bem pouquinho assim, a diferença não há diferença de hoje para 2050 a gente estava tá sendo cada vez mais rápido em todo caso você tem um, um filme que nos mostra essa contradição. Vale a pena você dar uma estudada. O que estava acontecendo no século XVI? 16? 16? não, XVII. 1600 e pouco. Né? É... Como é que era a cidade naquela época? Se você vê o Brasil em 1800, você já vê que a distância é absurda. E esse filme é 200 anos antes disso. Newton ainda não tinha falado, descoberto praticamente nada sobre a luz. Newton 1670, se não falha a memória. É, a gente não sabia que a luz era feita de... Pô, a tá luz pra caramba aqui, né? Como é que era composta a luz? As nossas cidades não tinham é, higiene, a gente estava em plena peste negra, né foi na época de de Newton, que rolou a peste negra, não foi? 1.700 1600 e pouco. Enfim, dá uma estudada, é muito interessante você entrar nesse mundo, e é interessante você também refletir que muitas pessoas ainda vivem hoje, e você, em certa medida, eu também, em certa medida, vivemos ainda dentro de uma certa ignorância. Daqui a 200 anos as pessoas vão olhar para cá e falar assim, não, 400 anos vão olhar para cá e falar assim, caraca, olha onde eles, onde eles estavam. E é até reconfortante você olhar onde o pessoal estava em 1600 e onde nós estamos hoje. Por mais que a gente esteja é, bem informado, por mais que a gente conheça o mundo, estude ciência, estude filosofia, estude é, matemática, estude história, a gente ainda está perdido, aço, né? Tem muita coisa para ser descoberta. Assista a Bruxa, The Witch. O filme é bem interessante, as atuações estão bem legais. É um filme que pode ser perturbador se você entrar na, no espírito dele e pode ser ilustran, ilustrativo se você é, começar a refletir sobre essas diferenças. Valeu? Bom, esse vídeo foi rapidinho, porque eu acho que é, filme é difícil, é um filme que não, não é legal fazer spoiler, se bem que eu não acho legal fazer spoiler de filme nenhum. É isso, Curtiu o vídeo, Dá um likezinho aí, que sempre ajuda. Não é o primeiro vídeo que você vê no canal, está curtindo. Assina o canal, que é muito legal para mim. Ajuda também a saber... Até que ponto o pessoal está curtindo o canal? E que mais? Ah, não gostou? Dá o dislike, explica por quê. Que o debate é livre. Né? Desde que você não vá falar, não gostei, porque... Sei lá, aquelas coisas idiotas que algumas pessoas falam na internet. E até que no meu canal não está rolando tanto. Também é um canal pequenininho, né? É isso. Tchau, tchau. A Bruxa não é um filme de assustar. É um filme de terror. E o problema é que hoje em dia, muita gente... É a pessoa berrando ali desesperadamente. É. Difícil, hein?